Olá, aqui é o Conrado Adolfo para mais um podcast que da We Believe, podcast para o crescimento da sua empresa. Sou Conrado Adolfo, fundador da We Believe. Eu sou o Gustavo Perazolo, sou head de projetos lá na We Believe. Eu sou o Paulo Calicchio, da Huggle Education, sou o diretor, sócio e diretor comercial da empresa. E eu sou o Thiago Ribeiro, sou o CEO da Huggle Education. Primeira coisa, o que é a Huggle Education? A Huggle Education é uma rede de escolas de inglês e espanhol. E espanhol? espanhol não também. sabia. Pois é, muita gente não sabe. Olha. <risos> <risos> a gente naturalmente Até acaba causa focando... Até por nome Huggle, é, né? É, <risos> tá. é. É, a nossa natureza nasceu do inglês. Foi depois que veio o espanhol, mas é, em torno de 95% dos nossos clientes são clientes do idioma inglês. Entendi. Então esse é mesmo o nosso foco, mas tanto no inglês quanto no espanhol o objetivo é fazer com que o aluno se comunique com fluidez é, de forma rápida e natural. Então, a gente entende que não tem mais aqueles 5, 6, 7, 8 anos que todo mundo acha que é padrão. Né? Ah. Isso, para nós, nunca foi padrão. Ou seja, o método é o mesmo. O método é o mesmo. É como se vocês podiam ensinar japonês, podiam ensinar qualquer idioma. Exatamente. O método é o mesmo. É o mesmo padrão de ensino. Tá bom, entendi. Muito bom. É... Nessa, nessa, nesse podcast aqui hoje, eu quero falar para empresas de serviços, empresas de educação, empresas que tiveram que fazer a migração do offline para o online e alguns desafios. E eu quero é, ver o que, que funcionou para vocês, o que, que não funcionou, que deu errado, porque a gente aprende muito com o nosso erro, né? E, e mostrar alguns caminhos para quem está com uma empresa de educação, uma empresa pequena que está ali escalando. Pode ser um cursinho de inglês, pode ser um curso para vestibular, pode ser uma escola, pode ser um curso online, pode ser alguém que dá aula pelo Zoom, pode ser alguém que dá aula é, pelo YouTube ou que dá aula em pequenos grupos, grandes grupos mais empresas de educação de maneira geral E empresas de serviços também Principalmente aquelas que fecharam na pandemia Então eu quero ver muito o que, que funcionou o que, que não funcionou A gente está nessa série aqui de A experiência de gestão Do que funcionou e do que não funcionou De outras empresas, a gente conta muito a nossa experiência aqui E agora a gente quer puxar outros empresários Para contar a experiência de gestão deles Não empresas grandes, mas empresas pequenas, médias ali. Então, primeira coisa é... Como que Como é que foi montada a empresa A Ragua Education eu sou do Paraná, do interior do Paraná, lá bem do oeste, pertinho de Cascavel, uma cidade de 4 mil habitantes. 4 mil habitantes? 4 mil habitantes. Um Família. bairro quase. Um bairro, <risos> é. É, exatamente. O, o prefeito é, ganhou a eleição, é, um com 1.200 votos, o outro com 1.190 votos. Foi é, mais ou menos assim as disputas eleitorais lá na época. É, e eu saí de, de lá, fui para Curitiba estudar. E lá eu enfrentei alguns desafios e tal e arrumei um emprego de vendedor numa escola de inglês, porque eu não queria depender de ninguém e gostaria de ter a minha própria carreira ali. E fui trabalhar de vendedor numa escola de inglês que trabalhava num modelo de vendas por comi por comissionamento, não tinha salário nada e ali eu comecei a trabalhar, atingi um cargo de gerente comercial. Fui e aí veio minha trajetória que eu fui transferido para São José dos Campos Para ficar três meses em São José dos Campos Cobrindo um gerente comercial na época E eu acabei comprando a escola é, desse, dessa rede Paulo, é, me surgiu uma dúvida agora Você é originalmente uma pessoa tímida Isso E você começou a tua carreira como vendedor uhum. Sem salário, indo atrás da venda Naquela época eu acredito que era muito venda porta a porta, venda em evento, venda em qualquer lugar. Ia pra rua na avenida 15 de novembro em Curitiba, famosa 15 de novembro, boca maldita conhecida lá. <risos> é, fazer pesquisa de mercado, abordar as pessoas que passavam na avenida perguntando se precisava. O nemocista né? essa Bem é aqui. Né? Tá. E o que aconteceu entre. Cara, eu sou um vendedor que abordava pessoas na rua para... Eu tenho dificuldade de falar em público, hoje você não tem mais, mas eu sei que você tinha. Uhum. O que aconteceu no meio do caminho aqui que teve essa mudança? Bom, é, voltando ali, para que isso acontecesse, buscar um trabalho... Eu achava que vendedor eu jamais seria. Não Era a primeira... É, se falar assim, o que, que você quer? em que você quer trabalhar? Não, não, eu não quero ser vendedor. Por conta até de timidez e tudo mais. Me, é, fui de forma, me levado, eu fui levado para ser vendedor por, por falta de opção no mercado E foi a única função que eu encontrei na época E ali eu comecei a trabalhar, levei um mês para fechar a primeira matrícula Porque eu tinha essa dificuldade toda que você está me falando, que, né, que você falou aqui, comentou Muita dificuldade eu, eu, o primeiro atendimento que eu fiz, eu, eu agendei um horário para fazer a apresentação do curso, fui até a empresa da pessoa, fiquei, eu acho que uns 20 minutos andando na quadra para criar coragem e entrar na, na empresa. E torcendo para a pessoa não estar lá. Olha só o, o tamanho da, da timidez. Mas eu fui. Mesmo assim, eu falei, eu tenho que enfrentar isso. Aí fui lá, fiz o atendimento. É, lógico, não deu certo no primeiro momento. Fiz mais outros atendimentos e eu aprendi que eu tinha que fazer bastante para ter resultado. E aí eu comecei a treinar. Vendas treinar. é um jogo de números. É, entendi isso, isso. E aí, um mês depois, vários que começaram comigo tendo resultados e eu lá persistindo. Aí eu consegui, enfim, é, resumindo ali, a, a, adiantando o processo... Fechei a primeira falei, nossa, funciona. E aí eu comecei a, a ter resultado, me tornei o melhor vendedor. Você se tornou... O então, peraí, deixa, deixa eu entender isso aqui. <risos> a primeira venda você ficou 20 minutos rodando a quadra, torcendo para que a pessoa não estivesse lá. Uhum. Demorou um mês para fazer a primeira venda, enquanto um monte de gente já tinha feito uhum. e... Você se tornou, melhor Me tornou... o melhor vendedor. Me tornei em três meses já o melhor vendedor. Eu conheço essa história do Paulo. Quero só destacar um ponto importante para quem é gestor que está assistindo a gente. Nesse processo todo, o Paulo teve um gestor que acreditou nele e que botou ele debaixo das asas. E falou, Você quer exato e ele falou eu quero falou então eu vou te ensinar e ele passou aí um tempo com você né para te ensinar tudo e você teve ali a, a, a vontade o desejo uhum. e o comportamento Sim. Né, de, de fazer o seu efeito Importância é. A é. importância do líder. A importância do líder, eu já não sei se eu comento que venda é processo, não é dom, ou se é persistência, que tem vários ensinamentos coisas, são as duas, aí, exatamente. né? São as duas coisas. É, então, não sei qual é que eu comento primeiro. Né? É, é isso aí. nessa parte que o Thiago está falando, eu em uma reunião, uma das reuniões de vendas, é, o pessoal apresentando matrículas, vendas e tal, aí terminou a reunião, eu fui atrás do meu gerente. Então, tem que ter iniciativa também. Porra. Eu fui atrás do meu gerente e eu falei, cara, eu preciso ter resultado. Eu não tenho mais condições financeiras de aguentar 15 dias sem resultado. Então, eu quero que você me ajude. Aí ele falou assim, aí foi que ele falou, você quer mesmo? Eu falei, quero. Qual que é o seu problema? Eu falei assim, ah, eu estou agendando, estou atendendo, as pessoas não fecham, acho que é pessoas de que não tem condição financeira. Ele falou, então tá, marca para, era tipo segunda-feira, marca para quarta-feira seis atendimentos que eu vou com você nos seis. Eu falei, beleza. Aí eu marquei oito. E ele né, combinou e tudo direitinho. O que, que aconteceu? Desses oito, seis nós tomamos o famoso, porque era visita, como você falou antes, porta a porta. Ia nas casas das pessoas, nas empresas. Seis, é, tomamos o famoso bolo. As pessoas não estavam, mas as duas que, que estavam, é, eu fiz o atendimento. Ele fez, o primeiro, eu fiquei olhando, eu falei, cara, sensacional. E aí, ele fechou, aí o outro, que, eu, que eu, foi eu que fiz e eu fechei. Muito e a partir bom. dali... É, destravou. Destravou. Tem alguns pontos importantes aí Primeiro que o Gustavo falou É persistência e é processo isso. Vendas é persistência e é processo É isso aí, exatamente Processo porque você tem que seguir um script Você uhum. tem que dominar o que você está fazendo E persistência porque você tem que aprender Como fazer aquele script funcionar eu, eu literalmente decorei o script inteiro o processo inteiro ou seja tinha um script né para começar tinha, tinha um script tinha. e tinha o e você tinha a persistência você queria tem uma tem uma, uma frase tem duas frases que eu gosto muito uma delas é nada motiva mais um homem que uma boa dívida <risos> teve, um, teve um aluno que chegou pra mim e perguntou Conrado, eu já cheguei na empresa onde eu queria e tal Não tô falando tanto, mas cara, pra mim a minha vida tá ótima e tal Como que eu me motivo mais a continuar, pra crescer mais? Eu perguntei, você tem um filho? Você tem filho? Ele falou, não, não tenho. Faz um filho. <risos> Já tem? Faz outro. Então, pronto, acabou, é cara. Entra numa prestação uma casa aí, sei lá, faz uma dívida aí. Você vai se motivar vai muito. Vai motivar rapidinho. É, exatamente. Para quem tá ouvindo, não siga esse conselho que você pode <risos> fazer alguma bobagem, mas só pensa só nele. Pensa, né? E a outra frase é, que eu gosto muito também, não chame de heróis aqueles que não tiveram opção. Porque você não teve opção Cara, ou você fazia isso ou você fazia isso Acabou, é. era a única coisa que apareceu ali pra você fazer Ou eu voltava pra casa com a mão na ah, frente a... ou tá atrás é, Na verdade de... você tinha uma opção, né? é verdade É que a opção voltar pra casa Pra uma pessoa que saiu de casa, você uhum. tinha quantos anos nessa época? 23 anos Cara, Quando você sai de casa com entre 18 e 25 uhum. anos Se você voltar é, você você se sente um derrotado né do tipo Sim. eu falei que ia funcionar eu saí de casa eu fui ganhar o mundo e eu não ganhei o mundo o mundo ganhou de mim e eu voltei para casa assinou atestado né assinou atestado é era isso aí. exatamente isso que me que vinha na minha cabeça eu não posso voltar para casa como derrotado jamais muito bom excelente e é... é engraçado que às vezes a gente contrata uma pessoa líder que está escutando a gente gestor que está escutando a gente a gente contrata uma pessoa e a gente a gente considera se a pessoa é uma boa vendedora ou não, se a pessoa é muito faladora ou não. Uhum. Mas um cara que é falador, não necessariamente ele tem a persistência necessária para ser vendedor. Então, você tem que mirar a persistência, não a capacidade de comunicação. A capacidade de comunicação é importante, beleza, mas a pessoa desenvolve. Sim. Agora, a persistência, a pessoa não desenvolve. E talvez o falador ele não tenha a disciplina de seguir o script, de seguir os processos. Exatamente. Né? Ele acaba é, ele acaba gostando tanto da própria voz que ele acaba falando demais e ele sai do processo. É isso daí. Muito bom não saber dessa história. Gostei muito. Tem muitas aí? lições aí. É, aí, vim para São José há três meses. Ali, São, José dos, do José, São Curitiba, José dos Campos São José dos Campos São Isso. Paulo né? São José dos Campos Três meses ali em, em São José dos Campos E eu falei Eu nunca mais sairei de Curitiba Amo aquela cidade É a minha cidade Eu escolhi Curitiba para viver Então eu até falei para o meu gerente lá Eu vou para São José dos Campos hum. fui, ah, Você já era gerente já comercial era gerente Já gerente em Curitiba e ele Entendi pediu, e ele Você pediu, foi lá para abrir a unidade Para desenvolver o time Eu fui substituir um gerente Que tinha saído da empresa Entendi. Pedido a conta Era uma franquia é, era uma filial da rede, aí eu falei: eu vou, mas três meses eu tô de volta. Ele falou: não, tudo bem, três meses tá de volta, tá tudo certo. Eu falei: então tá bom, eu vou. Cheguei em São José dos Campos, fiquei dois meses e meio. Na verdade, quando, antes de dar os três meses, eu pedi para falar com, com o dono da, da rede, que era de Porto Alegre, e ele falou: Paulo, tem uma passagem aérea para você, vem para cá. Que nós vamos conversar Peguei o avião, fui para lá Falei, eu já fui com as minhas malas todas pronta Que de lá de Porto Alegre eu voltava para Curitiba E cheguei lá ele falou assim Seguinte, nós estamos num um processo de reestruturação da empresa Estamos fazendo franquias E a empresa, a unidade de, Curitiba, de São José dos Campos Se você quiser, ela é sua Eu falei, caramba e agora? <risos> Desfaço a mala Mudanças <risos> de plano <risos> Voltei para São José dos Campos Assumi a, a escola Aí comecei um trabalho Então você fez um bom trabalho lá, né? Fiz causa quero falar isso Fiz, tá. fiz Eu... a escola acho que tinha 20 alunos quando eu cheguei e Em três meses tinha mais de quase 200 alunos Excelente. Então foi, foi bem bacana A Embraer na época ali era muito legal fazer matrículas, enfim Isso aí que ano? É que ano mais ou menos? <risos> isso foi dois mil... Foi em dois mil Não, Dois eu é. já estava em Campinas já É Tá, porque eu, eu morei em São José dos Campos até 96 então, e, e eu conheço a cidade bem né? Morei três anos e meio lá uhum. Muito bom, foi. então olha que interessante Você foi vendedor Porta a porta Que é o, o que eu chamo de venda lazarenta <risos> é. Ela venda Mais raiz do que isso não tem assim, Porta a porta raiz. é a maior raiz Que tem de, em termos de vendas e, e dali você passou pelo processo inteiro e aí você foi ser gerente comercial. Tem uma, tem uma característica em, em, em vendas que o vendedor ele é muito meritocrático. Porque, cara, o número dele aparece ali né, para todo mundo ver. Uhum. E ele não respeita o, o gerente que não vende. Ele pode até não ser um vendedor extremo, mas ele tem que ser mediano. Ele tem que, cara, ele tem que meio que se virar e tem que dar o resultado dele. Mas, ou seja, você era um vendedor que você se tornou o melhor vendedor e aí você se tornou gerente. Não necessariamente o melhor vendedor, ele, ele consegue ser certo. um bom gerente, é porque tem a questão de liderança, você tem uma exceção em você. E a outra coisa é que o fato de você, de você ser mais introspectivo é que fez com que você é, se tornasse um bom gerente.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 e executa, né? tem que ter a execução ali pronto, com o processo, processo definido, é só executar que as coisas vão acontecer. Então deixa eu entender, você tinha uma franquia agora em São José dos Campos e daí como que vocês dois se conheceram? Rapidamente eu assumi essa franquia, comecei a trabalhar, em seis meses eu fui lá e falei quanto que é para se desvencilhar da marca, tanto paguei e desvencilhei da marca, porque não tinha suporte, franquia sem suporte, um, eu tava fazendo, eu fiz sozinho todo o trabalho. Aí eu já tinha em torno de 300, 400 alunos aqui é, lá em, em São José dos Campos. E eu comecei uma marca própria. Mas eu não falo não falava inglês, não dominava e então tinha coordenadores, todo, todo para trabalhar, para fazer esse processo. E numa determinada contratação de professores, eu contratei uma professora que, uma, uma menina nova, recém-chegada de Londres, que começou a dar aula pra gente, super gente boa, a gente fez uma amizade. E ela falou assim para mim, Paulo, você precisa conhecer meu noivo. Eu falei, ah, é? É, meu noivo tava morando em Londres, agora tá em São Paulo, eu vou trazer ele aqui na festa. Aí a gente se encontrou, era o Tiago. Minha, minha, na época, minha noiva fazendo propaganda é. enganosa. <risos> meu, a gente se encontrou numa festa junina, já foi uma. Né? digamos ali eu, já fui, eu fui o noivo fui o noivo e, a e noivo aí lá, fizemos né? uma bagunça ali na, na festa junina da Escola do Paulo. Entendi, você foi o noivo da festa junina. Da festa junina é, eu fui o noivo da festa junina, isso aí. Era du... noivo em, du... em dose dupla, né? Em dose dupla, exatamente. <risos> exatamente, exatamente. Fizemos o primeiro casamento dele lá, é... casamento com Caipira. <risos> Legal. E ali eu conheci o Thiago, daí a gente começou a trocar ideia sobre, sobre a metodologia que o thiago estudou. Eu... Ah, antes aqui, né? Eu... Tinha escola, mas eu não era não estava contente com a metodologia Eu achava, meu, essa metodologia não é que faz a diferença para as pessoas Eu me conecto muito quando você fala sobre o i jumper né Que você não tá que não é o que você gostaria de fazer E eu falei, nós temos que arrumar uma metodologia que entregue com mais qualidade Ou que entregue um, um, uma fluência no inglês de forma mais rápida e aí, o Thiago falou, cara, eu tenho essa metodologia. É, eu eu tinha, eu morei em Londres quatro anos, foi lá que eu aprendi a falar inglês. E, e lá eu fiz método comum, que mesmo em Londres demorava demais para ter resultado. E aí, um dia eu passei uh, lá em, em, no, na zona sul de Londres, num lugar que tinha uma plaquinha assim, English in a quarter of the time. E óbvio que eu não acreditei. Falei, é, agora? Inglês em um quarto do tempo? Até parece. um quarto do <risos> tempo. um quarto do tempo. Era a promessa ali. Mas eu falei, bom, não acredito, mas eu vou testar. Já que os caras estão prometendo. E eu fui lá e me matriculei. E com, com, no primeiro dia eu odiei. Porque era muito rápido, então eu não entendia. E é aquela coisa da gente... Querer que tudo seja, que você entenda 100% desde o primeiro dia. Quer dizer, você não tá respeitando o método, né? Você quer que seja do seu jeito. Mas eu já tinha pago. Eu falei, pô, agora se eu desistir, eu vou perder o dinheiro que eu paguei. Vou ter que ficar três meses nessa porcaria. E aí. No fim da primeira semana eu falei, caramba, tô entendendo mais. No fim da segunda semana eu falei, nossa, já tô entendendo tudo que rola na aula. E eu ficava no ônibus lá em Londres, ficava só, eu sentava onde tinha alguém porque eu queria sentar perto para ouvir a conversa. Porque eu morava com brasileiro. Ao contrário do que as pessoas pensam, é, você acaba trabalhando muitas vezes com brasileiro. Pô, tinha dia, tinha dia que eu passava em Londres que parecia que eu estava no Brasil. Escutava português o dia inteiro. Então, eu aproveitava esses momentos de, de ônibus, de algum lugar, lugar para eu encostar e ficar quietinho ouvindo, quando eu não conseguia praticar com alguém em inglês. E foi aí que eu vi que meu inglês estava ficando muito bom e muito rápido. Então, método direto de ensino. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a dar aula numa grande marca, que é método tradicional, não vou dizer qual é, porque é muito lento, é ruim, na minha opinião. E eu dava aula particular usando o método direto de ensino, né? que é, é, é muita prática, muita correção, fazer o aluno falar bastante para ele errar bastante para ser corrigido. É, é, começar pela parte oral e não pela parte gramatical. Né? Igual uma criança, fazer você repetir e ir corrigindo para só depois. que você está entendendo e falando Ler aquilo que você já entende e fala E só depois escrever o que você já entende e fala e ler. Nessa sequência E não na sequência contrária Como todas as escolas fazem Por isso que vai mais rápido E aí a Dani fez a minha propaganda para o Paulo Só, só um paulista Gustavo, como está o seu inglês? <risos> então... <risos> é, em inglês realmente eu já fiz Fiz Consigo entender, consigo falar. Filme em inglês dá para dá eu, eu ouvir, eu assim, entendo o filme. Mas essa fluência é uma coisa que tem que ir atrás mesmo. Exatamente. <risos> Até porque nós já estamos abrindo em Boston. Né? Então, importantíssimo, é importantíssimo. <risos> Depois do podcast a gente conversa com é. <risos> E aí, a, a Dani falou é, de mim pro Paulo. Eu morava em... Eu sou de São Paulo, só que eu ia casar com a Dani. E inicialmente eu queria morar em São Paulo, mas como quem decide é sempre é mulher, ela não queria morar em São Paulo, acabei mudando para São José dos Campos. Você morava em São Paulo? Eu sou de São Paulo, tá nascido bom. em São e Paulo. E ela também? Ela não, ela é de São José dos Campos. Ah, ela é de São José. Por isso que ela convidou para festa, lógico, isso. faz sentido, tá bom, tá bom. E, e aí ela começou a trabalhar para o Paulo? Ela começou a trabalhar para o Paulo, isso. isso. E a, a, ela também estava em Londres contigo então? Eu, eu a conheci em Londres. Entendi. E ali tá a gente começou a namorar e aí voltamos. Tá bom, eu para São Paulo, ela pra para São José e depois de um tempo a gente casou. Entendi. E e, e aí, ela, ela vendeu a ideia do coordenador, que era muito bom para o Paulo. E o Paulo comprou a ideia. Então, o Paulo foi me contratar. Só que, quando eu comecei a conhecer a cidade de São José dos Campos eu percebi que já existiam escolas que trabalhavam com método direto de ensino... e o Paulo estava no método tradicional. E aí, eu resolvi mandar currículo para essas outras escolas e uma escola me chamou. E aí, eu sentei com ela falei, Dani, eu prefiro trabalhar com método que eu acredito. Então, eu preferi ter um cargo de professor em vez de coordenador... e ganhar menos do que eu ia ganhar com o Paulo... Para trabalhar com o que eu acreditava que dava resultado Mas você já tinha falado Para o Paulo que, cara, eu conheci Um outro método que é diferente Eu ainda não tinha essa proximidade Com o Paulo, então eu só liguei para ele E agradeci pelo convite E declinei de aceitar A posição na escola dele, só que ah, Você não tinha aceitado ainda? Ainda não Entendi. A gente tava conversando ali, meio que é palavrado Mas não estava oficializado Aí eu dei para trás Para trabalhar com uma metodologia que eu acreditava Que dava resultado, tá só que a a Dani continuou trabalhando com o Paulo Então eu trabalhava nessa escola E depois eu ia buscar a Dani Ela terminava uma hora depois de mim Numa ida dessa Eu, eu arrumei uma confusão com a coordenadora do Paulo Porque ela sabia que eu trabalhava com outro método E aí quando eu cheguei Ela fez uma piadinha e aí, eu já gosto de um debate, né? Já entrei <risos> na polêmica ali com ela e comecei a dizer por que o método direto de ensino era muito melhor do que o método convencional. E aí, depois que eu dei todo aquele discurso, eu falei Puxa, que sacanagem que eu tô fazendo com o Paulo. Porque eu tô fazendo isso dentro da escola dele, né? Aí, eu liguei pro Paulo depois, pedi desculpa. desculpa. Falei, cara, errei, desculpa. Falei, mas é que ela me provocou e eu não aguentei. E aí, ele falou, poxa, você gosta mesmo desse método, né? Eu falei, Paulo, eu gosto por isso, por isso, por isso. E a, a, o Paulo tinha uma colaboradora chamada Vanessa que secretária dele há muito tempo, e a Vanessa um dia falou para o Paulo, Paulo, por que você não abre uma escola com o Tiago? E um dia eu fui buscar a Dani e a Vanessa falou assim: Tiago, por que você não abre uma escola com o Paulo? Então a gente brinca que a culpada de tudo é a Vanessa. E a Vanessa tá lá? A Vanessa virou a nossa sócia. Ah, você a Vanessa? É... Aquela é a Vanessa. não é, liguei uma pessoa. Genial! E, e eu fiquei achando que o Paulo queria abrir uma escola comigo e o Paulo achando que eu queria abrir uma escola com ele. Cara, a Vanessa é muito estratégica. É. Porque é. quando ela me contou a história dela, de como que ela conseguiu vaga na escola, ficou sentado na calçada é lá incrível. esperando. É. Cara, essa menina é um avião, cara. É. Eu não é. sabia que ela tinha feito essa, esse match aí. Ela que fez a ponte. Que ma... Ela queria ser sócia e ela precisava de uma empresa. Exatamente. <risos> ela ela, ela, ela, ela <risos> já visualizava <risos> isso, né? É, Muito é isso. bom, Vanessa. <risos> Parabéns. Mente <risos> extremamente estratégica. É. Muito bom. Eu não tinha dinheiro na época. O Paulo já era um empresário. Então o, o, o Paulo ele tinha mais recursos E aí o nosso combinado foi O Paulo falou Eu já, já tinha três escolas na época, não é? Exato O Paulo falou Progres é, Em São José é, duas em São José e uma em Taubaté tá. E aí o Paulo, eu lembro da nossa conversa que O Paulo ia só me, me, me encurralando Tá, mas isso não der certo O que a que vai fazer? E eu com aquela vontade louca, né resposta para tudo Não, vamos fazer assim, e vamos tá fazer É o papel assado. dele, você no seu papel Exatamente Normal <risos> E aí eu vendo como oportunidade né da minha vida e aí, aí, o Paulo... Enfim, nós decidimos ali, ele fez o convite que ele seria o cara que ia investir. E ele deixou bem claro, falou... Oh, só que é o seguinte, eu já tenho três é, empresas, eu não tenho tempo, eu vou te dar o suporte, mas é você que vai estar na frente. E eu lembro até hoje que ele falou o seguinte... Lá na frente, as pessoas vão falar para você que é, eu estou me aproveitando de você. Batata. Batata, mas comigo combinado é combinado. Né? E, então assim, a gente começou dessa forma. Muito bom, Paulo. Eu trabalhando muito bom. e o Paulo me auxiliando. Assim, no começo eu ligava para o Paulo assim, 10, 15 vezes por dia. Paulo, tá acontecendo isso, o que, que eu faço? Porque mas eu não aí tinha deixa experiência. eu entender. Ele tinha três escolas e vocês abriram uma quarta escola, uma, isso? Uma quarta escola em que o Paulo ele não aparecia muito. Ele era meio que o sócio oculto, porque ele já tinha a marca dele. Sócio investidor, beleza. Com, com um método que era diferente do nosso então, O que eu combatia era o método que ele trabalhava Falei, Não faça a método convencional Porque demora demais, né? o resultado é lento Então ele era meio que sócio-oculto e, e a gestão, eu não tinha experiência Eu manjava da metodologia Em inglês eu era a minha era um praia professor. Exatamente, eu era o um professor <risos> Tá. Era um professor que se tornou o dono de do uma escola, pela oportunidade que surgiu. Então eu ligava demais pro Paulo. A esposa dele até brincava. Paulo, seu filho tá no telefone. <risos> <Eu ligava. risos> Todo dia, toda hora. Aí eu comecei e aprendendo, eu sugava o Paulo. E quanto mais eu ia aprendendo Menos eu ia ligando Até que chegou um momento que o Paulo ligava o oh, Thiago, e aí? <risos> tá, tá tudo bem? Tá tudo certo? E começou a ficar tudo certo né? Muito legal Muito legal Então olha só que interessante, né? Você não era colaborador do Paulo Mas se você fosse, ia dar no mesmo uhum. Ia acontecer exatamente a mesma <risos> coisa, né? E talvez não por conta da Vanessa Porque você estaria mais próximo é. E aí você teria essa proximidade mas é, a questão de que você era um técnico e virou um gestor, de novo, a partir de uma liderança. Né? O Paulo foi o teu líder ali para falar, cara, é assim que faz. E por outro lado, Paulo, você e eu, eu entendo, eu te entendo. Eu teria feito o mesmo, tipo, cara, já tenho um negócio consolidado aqui. Bicho, eu não vou largar esse negócio, não mudar tudo, né? Não faz sentido. Mas isso aqui que ele falou parece que é interessante. Então, cara, vamos validar esse negócio. Vamos, vamos abrir um negócio ali, vamos ver se o negócio dá certo, se fica de pé, beleza. E não, não aparecendo até por conta de conflito de interesse também. Interessante, gostei muito disso. começou a dar disso. muito certo, começou a dar muito certo. A ponto de chegar uma hora, foi falei, Paulo, fecha a sua escola e vamos juntar, e vamos juntar porque eu estou precisando aqui e a gente está crescendo muito. E o crescendo muito era o quê? Quantos alunos? A gente abriu a nossa primeira escola em 24 de setembro de 2008. Tá, é, né? Com o objetivo de atingir 30 alunos. Porque, é, setembro não é uma época muito legal, né? Fim de Sim. ano. A resolução é de ano é novo né? é janeiro. É presencial <risos> só, né? Presencial só na época. Então o objetivo era bater 30 alunos. E a gente chegou em dezembro com 60. É, quando começou janeiro, foi aquela loucura E entrando, gente. Rapidinho, a gente estava com 200 alunos já. Exatamente um ano depois, nós abrimos a nossa segunda unidade. Um ano e alguns meses depois Mas eram a terceira, duas marcas diferentes, então marcas é, diferentes. No terceiro, tá. em 2011, acho que não 2010, aí eu já já comecei o plano para para a gente fazer a migração e ficar só com uma marca. Que já era do método direto, porque você Isso. viu que ali era melhor. Ali, ali era o que que ia seguir. Tá. 2010, dois, dois, dois anos depois. É 2011 tá. que quando a gente foi abrir Vista Verde a terceira unidade. E a gente abriu a terceira unidade e eu encerrei a Fizemos algumas migrações de alguns alunos e tal, e aí seguimos só no... Muito bom. Então, quer dizer, é, a, a, a, essa unidade, essa quarta unidade foi aberta que ano? A terceira unidade foi em 2011. Então, não, foi a, a, mil... a quarta, né? A quarta, ele tinha três, aí você abriu mais uma, né? É, essa primeira dois unidade dois... do método Direto. A, a primeira foi em Setembro de 2008. Isso. Daí... Em 2009. Abrimos a segunda. setembro de novo, né? É. 22 de setembro de 2009. Tá, um tá bom, né? e aí a primeira, primeira já tinha rodado bem, já estava com seus 200 alunos, abriu a segunda unidade... E daí também. Aí 2011 Decolou também. Decolou também, bem... É, a segunda idade, ela teve um percalçozinho por conta de inexperiência nossa. A gente colocou um terceiro sócio na jogada que entrou com dinheiro, mas assim... É, o cara mais atrapalhava do que ajudava. Então, a, a gente passou por um período turbulento. É, a sociedade é pior que casamento, é, né? Pois Não é. tem um amor envolvido. Pois é. Tem só o dinheiro? É, <risos> é. O amor meio que dá uma mascarada, mas quando tem só dinheiro... E o nosso erro foi ter pego a nossa relação e ter tomado isso como padrão para a próxima relação. Isso que é, cara... A nossa relação foi exceção à regra, não, do jeito é que foi. Exceção, é. Totalmente exceção, é. totalmente exceção. Principalmente porque vocês não se conheciam. É. Uma coisa que eu falo muito é, cara, os meus sócios serão os meus colaboradores. Por quê? Porque eu conheço, porque eu tô há anos perfeito, trabalhando com aquele cara. perfeito. Porque você Laçar um sujeito Só porque tem dinheiro e botar pra dentro da sociedade é pior coisa que tem é, não, E a tem gente que trabalhar isso com isso cara pele. primeiro Tanto que Pra se desvencilhar disso Eu fui pro tudo ou nada Chegou uma hora que eu falei Paulo, eu não, não quero mais eu Falei, vamos fazer o seguinte Já que o cara é peitudo Ele fica com a escola pra ele eu, Fica pra vocês, eu tô fora Eu era o técnico eu era o cara que fazia a escola rodar. Aí eu falei, eu tô fora, fica para vocês, não precisa pagar nada não. Eu vou sair, vou ficar só na primeira unidade. Quando o Paulo foi falar com, com esse outro sócio, falou, meu, você é burro. O cara vai sair, a gente vai falir. Aí o cara deu uma regada é, é, e aí a gente combinou dele procurar um emprego e sai fora. Ele não aceitou sair da sociedade. Porque, segundo ele, era, foi a melhor coisa que ele fez depois do casamento dele, óbvio. Casamento dele é... tá de pé? Ele... Não. Não. <risos> e, e também já nos lembramos dele. Então é... tá tudo certo, né? É. Mas foi um percalçozinho aí, um, um erro de, de, de, é, rota. de rota que a gente corrigiu depois de um tempo. E aí veio, em a a terceira unidade nossa. E aí, onde o Paulo encerrou as operações dele, 2012, a quarta unidade nossa. A gente, nessa brincadeira, a gente foi até a sétima. Tivemos sete unidades próprias. Em quanto tempo? De 2008... Até 2016, né? Oito era, anos. A, a última que a gente abriu própria, né? Mais ou, ou menos uma procurando. por ano. É. Tá. Quase uma por aí. E todas elas, 200, 300 alunos? A gente chegou a ter mais de 500 alunos na Vila industrial. 400. 400 né? em algumas outras. Teve uma que a gente abriu mais por proteção de território na cidade, é, que a gente sabia que não era uma escola para muitos alunos, mas se a gente não abrisse alguém ia abrir, a gente foi lá e abriu, que era uma escola para 200 alunos. Chegamos a bater 180 lá, 180. né? 180. Então foram cinco cidades, cinco escolas em São José dos Campos, uma em Taubaté. Que, é, e uma em São José do Rio Preto Foram as sete próprias que a gente teve Antes da gente é, Mudar o nosso modelo Para a franquia, onde a gente começou a vender Essas escolas para focar vamos, na chegar lá, vamos chegar lá Perguntas? Nada, ah, eu vejo que Tem alguns pontos aí Essa questão que eu falei Do o meu colaborador É que vai ser meu sócio né? Lá o Gustavo sabe, lá na We Believe A gente tem uma hashtag Hashtag festa lotada Por que isso? Porque o que a gente O que a gente tem como cultura, como crença né? Até porque o nome da empresa é Believe, né? A gente uhum. acredita em algumas coisas né? Como crença é, primeiro O teu sócio tem que ser o cara que trabalhou contigo E que, cara, você sabe como é que o cara Trabalha na pressão, como uhum. é que ele trabalha Na bonança, como é que ele trabalha na falta de dinheiro No excesso de dinheiro né? na, na, na coisa que aconteceu Sem ninguém Sem ninguém prever e tudo as situações né e caráter da pessoa e tal e etc um... e, e, e aí essa questão do, da sociedade traz um, um ponto que é tem gente que é boa para você ir para um boteco e ficar bebendo cerveja com o cara tá, você vai dar risada e vai contar uhum. história você vai chegar em casa e falar, pô que noite bacana valeu que uma foi pena. valeu a pena mas esse cara não pode ser sócio tem gente que é bom para ser sócio cara mas é um cara que é insociável <risos> e tá tudo bem mas o cara é um bom sócio o cara se preocupa com o negócio pô, o cara respeita a sociedade tudo tem gente que é boa para você cara pra você sei lá pra você jogar bola tem então as pessoas são são boas é, em áreas diferentes para você talvez o cara que não é um bom sócio para você é um bom sócio para outra pessoa então é importante você identificar principalmente na, na tua empresa, na sociedade, mas no teu time também, quem é bom para o quê? Não é se o cara é bom ou não é bom, ele é bom para alguma uhum. coisa. Uhum. A, a, a, o, o segredo de você criar um bom time, não é você criar um time com os melhores, uhum. é você criar um time com as pessoas certas para aquele lugar. Tanto é que o Flamengo de Romário, Sávio e Edmundo não ganhou nada. É, tinha os melhores jogadores Eles eram bons, né? Cracaços tá. Eu não entendo não, nada, não, nada de futebol não, nada, não, zero. nada, zero O time do Flamengo, mas era Zico Exatamente Cara, o time que eu lembro é Zico, Adílio Ronaldo Cerezo É, eu nem sei se não Ronaldo Toninho, isso, é o Toninho Era o Toninho é o Toninho, é o Toninho, Cerezo, Júnior Júnior, é isso aí Eu parei lá, que foi na década de 80 Que foi as três vezes que eu fui no Maracanã Todas elas é. foram ali na década de 80, não foi no ano de 80, foi na década Nossa. de 80, entendeu? <risos> Ou seja, não entendo, uhum. eu não sei a diferença entre escanteio e tiro de meta cara. assim, uhum. eu não entendo nada uhum. tipo de futebol. Pra quem tá assistindo a gente que imagina <risos> de futebol, entendeu o exemplo, né, que o só craque não é o que vai fazer o time ganhar, não. É, mas é verdade. Aliás, tem um outro exemplo que eu lembro também, foi quando o Filipão tirou o Romário e ganhou a Copa. Eu lembro também. Isso aí foi um, um negócio que me chamou a atenção, porque Romário, obviamente, eu conheço, né. Então, aí me chamou a atenção, pô, o um cara tirou o técnico, teoricamente, né, o melhor jogador e ganhou a Copa. Por quê? Porque quem, quem ganha jogo é o jogador, quem ganha Copa é time. É, exatamente. Então, na empresa é a mesma coisa, você pode fazer uma semana muito boa, porque teve um cara ali que arrebentou de vender, mas pra fazer um ano muito bom é o teu time, pra fazer uma década muito boa é o teu time, não é o, o melhor jogador, né? Muito bom, muito bom E aí vocês se conectaram, lançaram a, a marca com o um método direto Foram escalando, chegaram até a sétima escola Sim Legal Sétima escola, quantos colaboradores vocês tinham? Quase 100 Quase 100 E não era muito ainda, hein? não era muito ainda não é, Vocês estavam fazendo quanto de dinheiro ali? De faturamento, vocês lembram? Eu acho que era quase 6 milhões ano, né? Que a gente estava fazendo eu, sinceramente, não lembro. Nessa época, eu era o cara que tinha orgulho de não olhar para os números. Não, deixa com o Paulo. Eu fui eu fui aprendendo a ser empresário. Né? Eu, eu comecei como um professor que tinha escola e esse professor foi abrindo um monte de escolas. Então, eu levei um tempo até ir, ir entendendo o que era ser empresário. Era era entre 6 a 7 milhões Mais ou menos um milhão por escola, Isso. que é um excelente número para uma escola com escala já, é, Tinha, não, uma, uh, tinha escolas ma maiores, né, que tinham 500 alunos Ali, num ticket médio de 300 na época. Então, é só fazer o que dava mais um milhão, um milhão e meio, mais ou menos, no ano, né? Um milhão e setecentos. E aí, as escolas menores faziam a média, né? De 500 a um milhão e meio, ah, média de um milhão. Um excelente número com sete escolas. Uhum. Porque qual é a, a dificuldade? Cara, dificuldade de gestão de sete lugares diferentes, dificuldade uhum. de contratação, de controlar o, o cliente, de ter problema e você resolver. Então. Sete escolas já começa a dar uma dificuldade de gestão muito grande já. Você tem uma equipe de gestão muito robusta para fazer isso funcionar. E fazendo de 500 mil a um milhão, um bom resultado, um milhão e meio bom resultado. E, e na época tava aquele né, boom das franquias, todo mundo crescendo e tal. E aí foi onde a gente falou, cara, nós temos que mudar o nosso modelo de negócio. Temos que ir para franquias. Tiago foi Por tomou... quê? A gente pensava em escala em grande quantidade e a gente sonhava ali em ter 100 unidades funcionando Além de todo, toda a experiência nossa que a gente já adquiriu ao longo desses anos, né? De mais de 10 anos, com a, praticamente 10 anos só com a nossa, a nossa rede E já com processos, com tudo bem, bem definido, ficou, pensamos assim, é mais fácil replicar Do que a gente gerir uma equipe inteira de, de uma escola longe da gente para poder crescer vai ser muito mais difícil. Então, a gente entendeu que pelas franquias ia ser o modelo mais rápido da gente conseguir crescer. Então, foi foi esse essa foi a nossa visão na o, época. O processo, o método já estava desenhado. né mais fácil replicar isso do que replicar Paulos e tiagas. Né? Isso, faz sentido. exatamente. Replicar o método, não as pessoas. É isso aí. Isso. E aí a gente partiu para as franquias, né? Fomos estudar sobre franquias para também. Eu, eu, eu sempre tenho dúvidas com relação a franquia. Uhum. Eu, eu olho para franquias, tudo eu tenho algumas dúvidas. Primeiro, grande vantagem a gestão descentralizada. Uhum. Então isso é uma grande vantagem. Porque daí, bicho, você tem empreendedores gerindo os seus próprios negócios. É, outra grande vantagem é você consegue vender o, o sonho de ter uma franquia para o teu próprio colaborador. Uhum. E daí o cara tá lá na, nas suas escolas próprias, manda a hora ele sai e monta a franquia dele. É um empreendedor que vai virar, é um intraempreendedor que vira um empreendedor mesmo. Eu acho uma grande vantagem. É, mas eu vejo duas desvantagens que eu sempre olho para o modelo e fico, cara, não é um modelo que, que eu ainda entenda é completamente o a, a, a, que é o um modelo vantajoso Primeiro é o franqueado O franqueado é a chave entre a franquia funcionar ou não Sim E geralmente o franqueado ele é um cara que não teve empresa E ele quer ter a primeira empresa Ele compra a franquia porque ele acha que vai vir tudo pronto E ele só tem que apertar o um botão e aquela máquina começa a fazer dinheiro Esse é o franqueado que dá errado Exatamente e tem, tem muita gente assim, é o sujeito que não tem a cabeça de dono, né? Uhum, exato. Aí tem outro franqueado que é o multifranqueado. bom esse cara, ele já dá mais certo, não entende como funciona, mas ele não tá lá. Então, tem um gerente. E aí você fica com o um modelo semidecentralizado, né? Uhum. Quer dizer, um franqueado que vai ter lá dez franquias, mas você replica a mesma dificuldade que você tem de fazer 7, 10 escolas, só que várias vezes. <risos> Então, mas esse caso já é melhor porque ele é mais empresário, né? E a outra coisa é a margem, a margem para a franqueadora. Então, sempre que alguém chega para mim falar de franquia, eu uhum. sempre falo, tá, mas quanto que as tuas unidades próprias fazem? Porque se você depender só da franqueadora, você vai ter lá 6%, 7%, 8%. Agora, a tua unidade própria tem que fazer 25%, 30% para você bancar a estrutura enquanto você não tem 50 franquias. Isso. Então o modelo de franquia eu sempre olho e falo, sabe que não é melhor você ser sócio das unidades, você ter um licenciamento Ou você ter unidades próprias, mas aí você faz unidades maiores Então esses são os meus questionamentos e dúvidas mesmo com relação a, ao modelo de franquia a, a nossa primeira ideia, você lembra Paulo? Uhum. Não era franquear a gente queria imitar o modelo do Outback, porque o Outback é dono de todas as lojas. Só que, como a gente trabalha com serviços, sair do simples nacional ia, ia comer muito a nossa margem. Ah, então, peraí. É... Eu... Já me falaram isso já. Eu me falaram exatamente isso. E aí, o que eu falei foi, tá, mas peraí. Então, você não é um problema de... Não é um problema se o modelo melhora a franquia ou não. É um problema de como que a gente aumenta a margem para ter aquele modelo que a gente considera melhor. Ou aumentar a margem ou diminuir a tributação. Como diminuir a tributação? É, a gente consultou tributaristas na época ah. e ninguém arrumou uma solução por o que a gente queria. É, mas aí a questão do modelo do negócio, porque a margem tá no custo, tá na quantidade de pessoas que tem lá, tá no quanto que você consegue cobrar. É o modelo do negócio que aumenta a margem. Então eu vejo que a franquia não, na minha opinião, totalmente pessoal, que não sou franqueador nem franqueado. Ou seja, eu não entendo tanto de franquia quanto vocês. Mas me corri se eu tiver errado. É, se eu tivesse com essa questão eu ia pensar o seguinte cara é, eu posso abrir franquias mas eu posso melhorar o meu modelo de negócios para ter uma margem maior e com isso eu consigo ter um sócio lá e, e abrir o um modelo Outback para porque eu sempre penso em margem margem margem Aham, margem sim. margem cara onde que tem mais margem onde tem mais margem então então, esse, essas foram as minhas dúvidas com relação à franquia. É, nós acreditamos no modelo, a gente mergulhou fundo, fizemos curso, a gente se preparou. Não, e eu sei que tem bilionários que são franqueadores, exa né? Eu e vários, isso. né? Não dá para dizer que é ruim, Sim, porque tem muita gente que, que prova que tem é, resultado. Exatamente. Agora, tudo depende de, de, de se você está preparado para pagar o preço. Então, eu fiz uma mentoria, por exemplo, com o Flávio Augusto, da, da, do grupo Wise Education, da WiseUp, lá em Curitiba, na sede da, da WiseUp em que ele, ele falava do, do modelo de franqueado, do, do franqueado, qual que é o modelo ideal de franqueado? E na visão dele, não existe uma análise. Se o cara tem dinheiro, põe para dentro. Por quê? Porque ele já... Analisando o franqueado, nas palavras dele, ele disse o seguinte Eu olhar para o cara e falei, esse cara aí não vai durar seis meses E o cara foi um sucesso na rede dele E o outro ele falava, nossa, esse é o aposto desse cara E faliu a, a, a escola que ele abriu em seis meses é, Então ele falou assim, eu não posso confiar no meu julgamento eu, Se o cara tem dinheiro, Mas... eu deixo ele abrir isso foi quando? Isso foi bem antes da pandemia, foi quando a gente foi? 2018 Foi 2017, eu acho Tá. É, 17 ou que... 2018? Foi 2018. Foi 2018. É, mas hoje eu gosto muito do Flávio e uh, o que eu o, já ouvi ele falar atualmente é a gente não vai mais cobrar para o cara abrir uma franquia. A gente vai dar um curso... E aí, que é o WhatsApp Online. Isso. E a partir daí, o cara que performar bem, aí a gente vai bancar a franquia para é, ele. É, um financiamento, um financiamento, né? é isso é, aí. É, ele mudou muita coisa desde a pandemia para cá. Não vou nem entrar nessas questões, mas assim, nós... Nós temos um, um padrão assim de, de relação muito transparente Muito aberto e tem A gente deu muito certo Na nossa história conjunta aqui como sócios Mas a gente tem muita liberdade Para ter opiniões diferentes é, E a gente não tem problema nenhum Está em... tá tudo bem ter opinião diferente É, é até bom É claro né? Porque e tem o debate De né? vez em quando tem que mandar o Thiago em jogar é. golfe <risos> <risos> ah, ah, Por exemplo, franquia Se pudéssemos voltar no tempo Eu não tinha feito Tá bom. Eu preferia ficar com as escolas próprias. Né? E, e eu já disse isso para franqueado meu. Falando, tá feito, tá tudo certo, vamos embora. Mas se pudesse voltar no tempo, eu não teria feito. É, e, e, e muitas vezes a gente já divergiu nesse ponto. Então, é, e somos sócios, temos, somos franqueadores, mas não é um modelo que é, me agradou. Eu teria ficado como estava antes. Tá bom. E nada impede que vocês abram unidades próprias Sim, também. Sim, como né? fizemos, a gente já comprou estamos, uma recentemente. Já estamos no caminho, é, inverso, no, voltando o é caminho. O Espaço caminho. Laser está comprando as unidades próprias. É. Então. Né? Muitas, né? Nós compramos uma no fim do ano passado, a gente estava negociando outra agora, não deu certo, mas... Interessante. Ou seja, é, talvez vocês tenham as mesmas dúvidas com relação ao modelo que eu acabei de falar aqui. Sim. Né? Quando você estava falando, é, esses são é, é, os debates principais nossos lá hoje né? os, a, As reuniões sobre a estratégia, sobre é, como vai ser para frente Isso é uma conversa que até está na pauta nossa É, o desafio eu... do último e mais também acho que veio disso um pouco também né? Isso Sim. Excelente, muito bom, estou pensando aqui é, E daí vocês migraram para a franquia, vocês mudaram tudo de uma vez, né? A gente colocou todas as escolas à venda, em vez de colocar por isso... Que vocês não colocaram, tipo, uma escola para validar o um modelo? Ah, o, o, na verdade, o modelo de franquia, ele é um modelo já validado. Não, mas validado para vocês. Pois é. é. Mesma coisa que, não, correr é um modelo validado para emagrecer, cara, é. mas eu não é gosto de correr, todo... né? não é para todo mundo. Né? É, o, o, a gente talvez nem tenha tempo para entrar nisso hoje, mas é, nós nessa nossa história de franqueador nós chegamos a ter 12 ou 13, 12 unidades? Não, a gente tinha 7 unidades, Próprias. É, próprias eu, eu quero, e uma é, é, franquia, franquia. Né? aí uma franquia fomos para oito. Ah, então vocês, na verdade, vocês validaram com uma franquia. É. é, a gente abriu uma e a gente colocou as escolas à venda, mas a gente não anunciou pro mercado. A gente fez uma, uma, uma convenção, uma, uma reunião com todos os colaboradores da rede avisando que nós iríamos franquear e que se alguém tivesse o sonho de ter a escola própria que viesse falar com a gente que a gente tornaria isso é, arrumaria um jeito de, de tornar isso realidade para eles, porque a gente preferia vender para alguém que era prata da casa com do certeza, que vender para alguém que vem de fora querendo colocar a cultura dele no é, negócio que já estava rodando Exatamente, perfeito, perfeito Então a gente fez dessa forma né? e, e, e aí veio a franquia de São Sebastião. Nesse meio tempo existia uma outra rede que trabalhava no sul do Brasil com a mesma metodologia direta que a gente trabalhava. Então, então peraí, peraí, peraí. Vocês tinham sete unidades próprias, aí vocês abriram uma franquia. Isso, isso. vamos para oito. Ou seja, vocês venderam uma franquia para alguém, alguém foi lá, comprou isso durou quanto tempo com essa franquia antes de vocês botarem as outras? Ou foi automático, foi, foi... ao mesmo tempo? Não, foi... foi um ano, acho. É, mas a gente já foi anunciando ah, sim, o sim. que ia acontecer. E aí, tá um, bom. ah, eu quero comprar uma, vou vender o apartamento, segura aí mim, tá bom? Tá vou segurar. Bom, entendi. E já foi acontecendo. Eu teria feito diferente. Eu teria pegado uma unidade, teria franqueado, beleza, para validar o modelo. Ficado ali um, dois anos com aquela unidade Para ver como é que funcionava A primeira unidade foi sensacional Eu fiz uma planilha para o Paulo Barbosa Que foi o nosso primeiro franqueado E eu fiz e falei para ele, Paulo, isso aqui É o padrão, mas eu vou te dizer o seguinte Se você alcançar esses resultados, eu vou ficar decepcionado Comigo mesmo, porque dá para ser bem melhor Do que isso aqui, eu tô sendo é, Seguro nessa progressão moderado. Aqui, estou sendo moderado E batata, ele, ele foi Muito melhor do que a, a progressão Que a gente fez para ele ali, Entendi. do que projeção. Vocês validaram o modelo. Né? É, a gente foi acompanhando muito bem ele e tanto é que ele se deu muito bem na, na unidade inicial. E, e nesse meio tempo, a gente se aproximou de uma rede do sul que também trabalhava com o mesmo formato de, de metodologia que a gente. E iniciou-se uma parceria a gente fez uma fusão. Então, eles tinham quatro ou cinco unidades, a gente com oito juntamos. Foi um... Em termos de negócio, foi um sucesso estrondoso, porque a gente é, quase que... É, é, não chegou a dobrar, mas a gente foi para 21 unidades. 20, 22 e unidades em um ano e pouco. Muito rápido. Eles já tinham franquia, já. Eles estavam começando, Eles tinham, Nós tínhamos oito... É, sete unidades próprias e uma franquia, e ele, ele tinha, tinha duas, duas unidades franquias. próprias e três franquias. É tá? isso, isso mesmo. Então. Cinco e 8, ficamos com treze. Então nós juntamos e foi um sucesso o modelo de negócio, porque a gente começou a abrir várias unidades e as unidades eram saudáveis. O problema foi a relação entre os sócios. Então, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Lembra que no começo você falou o que deu certo, as coisas. Sim. Agora vem a história do que dá errado também. Né? É, acho que dá errado De forma muito resumida já, já, é a segunda história de sócio que deu errado é, né? Insistimos é, é. A gente até fez Algumas validações ali que apontavam Que ia dar certo Eu vou te falar o, o ponto de quebra dessa, dessa nossa sociedade O Paulo ele era meio que o bombeiro Ele era o cara que apagava os incêndios assim, Entre eu e o outro sócio Você não quer tocar o fogo no parquinho é, é... <risos> Sempre é, o, o, A gente brinca que a nossa sociedade é, é excelente porque Eu sou o acelerador E o Paulo é freio Então se, se eu estivesse sozinho na jornada Eu já teria quebrado Porque eu vou e eu, eu não vejo Eu não paro E o Paulo ele é mais comedido Então quando a gente junta os dois lados é, pô, O Paulo me freia Para não quebrar a cara E eu acelero ele para a gente Pelo ir, não ficar pra trás. Ação, né Então deu muito certo isso Legal. Entre nós aqui o ponto de quebra com o outro sócio, é a, a gente fez uma parceria com uma metodologia que eles, eles fecharam o Brasil para nós. Então, assim, eles botaram todas as fichas na gente. E um dia esse cara chega e fala. Que você desfecha? Ah, não. A empresa a de empresa Londres, A empresa da metodologia né? tá de okay. Londres fechou o Brasil para nós. Então, nós éramos os franqueadores oficiais eles deles. Eles eram o Master... No Brasil. No Brasil. No master franqueado do Brasil, tá? E um belo dia, numa reunião, esse cara vira e fala assim... Vamos criar o nosso próprio método, porque aí a gente vai ganhar dinheiro. E sim, qualquer pessoa que trabalha com idiomas sabe que o material é onde você tem uma excelente margem. Mas eu não, eu não consegui... É, é, é, é, é, e aí, ele falou assim, a gente tem que pensar como empresário. E eu concordo, tem que pensar como empresário, mas empresário que tem valor. Eu não ia... É, dar um pé na bunda dos caras que botaram todas as fichas na gente e fecharam o Brasil e ficar na surdina construindo uma metodologia para chegar de uma hora para outra e falar... Ah, gratidão por tudo que vocês fizeram, mas agora eu vou fazer... A fazer o que vocês não fazem, dá. falou... E aí, eu falei, olha, não concordo tal... E foi um embate ali e eu falei, não, eu não concordo. Enquanto eu estiver na sociedade, isso não vai acontecer, já tô avisando. Então, assim, não vem com essa conversa de novo, porque não vai acontecer. E passou é, uns vamos meses... Vamos até explicar uma coisa que é o seguinte, para quem está escutando a gente entender. Vocês tinham sete unidades próprias que vocês já estavam usando o método de uma empresa de Londres isso. que já tem o material e isso. tudo. E, e daí, uma da hora vocês compraram, vocês se fundiram com essa outra unidade que também tinha o mesmo método, é isso? Isso, tá bom. exatamente. A mesma franqueadora no, em Londres, né? E, então vocês tinham o mesmo método pra ele ser se juntado, faz muito sentido faz muito sentido a franqueadora falar, cara, vocês são os maiores aqui no Brasil, eu vou fechar o Brasil para vocês, vocês vão escalar para caramba e até aí estava tudo certo. Nós éramos tá a maior rede dessa, dessa empresa no mundo. Legal. Então, no Nossa. mundo, eles estão em mais de 44 países. Não tinha nenhum país que tinha mais unidades que a gente tinha. Então, assim, era uma força. Mas houve essa quebra, né? Que eu não estou dizendo o que é certo e o que é errado. Para alguns, de repente, era certo fazer um outro método mesmo. Mas, assim, para mim, pela condição como tudo aconteceu, para mim era inaceitável. Eu então, quando essa, sur... quando essa conversa surgiu novamente, alguns meses depois, aí eu fui mais duro. E eu falei, não vai acontecer, eu te garanto que não vai acontecer. Para acontecer, tem que... eu tenho que sair. E aí, eu bloqueei. E dali, a relação foi ladeira abaixo. O Paulo sempre tentando... É, comigo, quentes. né? Mas sempre tentando botar panos quentes, até que uma hora não deu mais. E aí, nós tínhamos um negócio que estava dando muito certo. Que estava crescendo muito. Que a gente teve que fazer uma dissolução societária No meio da pandemia No meio da pandemia Ah, isso aconteceu nossa. agora, no meio da pandemia nossa pra isso, né? <risos> Pior momento fazer isso, né? Pior momento Tá bom, então vocês, vocês chegaram a ter 22 unidades, é isso? É, 22 22 unidades, ou seja, quando vocês diluíram, uma, uma empresa ficou com uma parte e vocês ficaram com outra parte. Foi Eles ficaram com 7, a gente ficou com 14, dessas 14, uma a gente já, depois de alguns meses, a gente já demitiu a franqueada, porque ela era muito ruim de jogo, aí a gente quebrou o contrato e, e um franqueado, ele ficou desgostoso de ter que mudar a marca e ele não quis mais, nós negociamos a saída dele, então ficamos com 12, na verdade, dessas 14. Vocês não compraram a franquia, só fechou a unidade. Ele, esse que franqueado que saiu é, Ou ele virou uma outra bandeira Ele virou bandeira, bandeira própria. própria Tá bom, entendi Por, Ele era uma bandeira própria Veio para trabalhar com, é, particip... Se tornou parte da rede Aí quando Cresceu o... para caramba cresceu, quando, quando se tornou é. uh, o franqueado nosso Tinha 25 alunos quando entrou na rede E saiu com 180 Legal Mas ele entrou com, ele entrou com 25 e saiu com 180 não por causa do método, por não, causa da por venda. Por causa da venda. É, exatamente. Que é um método para ser qualquer um, porque então, a pessoa como não é conhece. Que é, o mesmo né? método? É. é, exatamente. A é. pessoa não conhece, né? Ela é. não sabe qual é o método, ela sabe é. o que fala na venda. É. Não, é. e ele já, ele já ah. trabalhava com o mesmo método. Entendi, entendi. entendi. Então, foi o um modelo de, de trabalho, de gestão, né? especialmente as vendas. Exatamente. Então, o que eu vejo aqui é, vocês têm um, um drive muito forte de vendas. E vocês conseguem treinar os franqueados para isso Mas nem todo franqueado é treinável eu acho que esse é o ponto Sim. Aliás, esse é o meu ponto da franquia né De, cara, o cara vai ser um empreendedor Eu não vou ter muita inferência sobre ele Então eu tenho que aceitar um franqueado muito certo o, Eu vejo que o, o sucesso de uma franquia É você aceitar o franqueado certo e tem muita franquia uhum. que aceita qualquer pessoa. Sim. E aí, a questão que o Flávio Augusto falou, gente não vou, não vou discutir franquia com o Flávio. Né? A opinião <risos> dele, cara, eu aceito, beleza, você sabe muito mais do que eu sobre isso. Mas eu sempre fico na dúvida de, é, quando você está num jogo de muita escala, tem muita gente com dinheiro e você faz muitas franquias... Cara, talvez o jogo seja, cara, o cara tem o um dinheiro, vende. Porque você vai ter 200 franquias, 50 vão dar errado, mas 150 vão funcionar. Uhum. Num jogo que você tem tá uma escala pequena, se você tem 7 e 3 não funcionam, cara, é metade. É, é. é. e eu bloqueei muito, muito franqueado novo, porque quando eu vendia a franquia, que a pessoa começava a se interessar, eu fazia desvenda. Eu falava, você sabe que você vai abrir um negócio próprio, né? mesmo sendo franquia. Você sabe que mesmo todo suporte, você vai ter que trabalhar... Umas, umas tem cartões, que falar isso. É. É. E aí tem eu que começava, falar. começava, começava... Até que a pessoa ia perdendo a brilho nos olhos. E, e, e por um lado, eu, eu concordo que esse é o jogo para você ficar ciente de onde você tá entrando. Mas assim, é o contrário do que o Flávio falava. Bota para dentro e a gente vê quem que dá certo e quem que não dá. né? É, eu não sei, eu não eu não tenho experiência suficiente em franquia para saber qual é o qual é o ponto ideal. Porém, eu como sou um cara um pouco mais comedido com o começo alguma coisa, eu tenho que entender o jogo. Eu faria da mesma coisa. Eu faria o seguinte, cara vamos escolher os franqueados que a gente tem certeza que vai dar certo. Pode ser que eu quebre a cara logo ali na frente que um cara que eu tinha certeza deu errado e aí eu vou mudar de opinião e falar, ok, bota todo mundo que tem dinheiro. Mas aí tem que estar preparado para um crescimento bem mais lento. Isso. É, e, e, e um outro ponto que você não pode correr o risco de, você pega o Thiago e Paulo. Quem que é o ideal? Putz, se tivesse um, um Thiago Paulo da Silva, né com os dois perfis ali combinados, esse seria o franqueado ideal. Só que esse cara, o que, que ele vai fazer? Ele não vai abrir uma franquia. Ele vai montar uma escola dele. Ele vai montar a escola dele. Então, às vezes, a gente fica tão preso ali no perfil ideal que esse cara ele não é perfil de franqueador, de, de, de, franqueado. de franqueado. Ele é perfil de abrir um negócio próprio. Entendi, faz muito sentido. Eu acho que... O, aliás, por isso que falam que o, o perfil ideal é, é um sócio administrador, um sócio vendedor. né? Uhum. Que, é, que é isso aí que faz a máquina rodar. Mas eu, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, não. Tipo, bota para dentro o cara que tem o dinheiro ou fica escolhendo qual é o cara ou, ou onde que tá. Na verdade, não é nenhuma coisa nem outra. Sempre tem um meio de caminho, né? Porque uhum. se chegar um bandido de lavagem de dinheiro e botar dinheiro, você não vai querer o cara. Então não é só a grana. Mas também não é só o sujeito que você fica buscando o ideal, buscando o ideal e você nunca acha que esse cara é ideal ele tá montando o um negócio dele. Tem algum ponto que é entre uma coisa e outra que é o ponto ideal mas está mais para um lado ou mais para o outro acho que essa que é a pergunta né eu não tenho opinião formada sobre isso acho é. que eu tenho que quebrar a cara um pouquinho para descobrir <risos> o que eu o que eu sempre falo né até pela minha trajetória eu vejo que o ideal eu sempre isso é uma coisa que a gente debatia internamente né eu prefiro começar a franquia que a gente chama de pocket né tamanho menor Onde o cara vai crescendo E aí ele vai criando o corpo e a, e a franquia dele começa Do que ele investir lá um, Uma grana alta já de cara Não que não, não dê certo também Mas o que, que eu sempre falo Se você não vai trabalhar na empresa Como foi eu na sociedade com o Thiago Então você tenha um sócio Que vai sócio Um né? sócio gerente Que ele vai estar tá lá dentro da empresa Aí é o modelo mais Próximo de dar certo porra, Eu abri e fechava é. Tinha dia que eu falava para minha esposa Faz a marmita que hoje eu já não volto para almoçar Hoje eu vou pôr ali no micro-ondas E vou comer na escola Então pô, não tinha como estar tá errado Que é um, um sócio que Comprometido, que tá ali para executar o trabalho. Aliás, yes, isso daí a gente viu no, naquele filme do The Founder, né? Do Fome de Poder, do The McDonald's, poder. do Rick Rock. Rock uhum. Que é isso, né? Ele escolheu sócios investidores, quer dizer, franquear investidores não deu certo. Quando ele pegou famílias que dependiam Verdade. daquele negócio, aí a coisa explodiu. Bem, é nessa linha. Aí veio a pandemia. Aí veio a pandemia As escolas fecharam é. Todo mundo porta fechada Perguntando o que, que ia fazer da vida Fizemos Quantas escolas tinham na, na, na abertura da pandemia? Nós com 21 escola. É, todas presenciais. Ah, é verdade. Porque vocês romperam a sociedade no, no meio. meio da pandemia. É. É. Mas quando <f Hanım> começou a pandemia, vocês tinham 21 escolas. Tinha. 20... Tava turbulento, mas ninguém sabia ainda. Só a gente que sabia. <risos> Internamente, t... é, tava... tinha os problemas, mas estava tudo certo lá com os franqueados. Mas até um pouquinho antes da pandemia, em 2019, hum. o Thiago numa mesa de... de almoço lá com os amigos empresários em São José, é, um dos amigos falaram assim Vou fazer uma imersão em, em São Paulo De marketing digital Quem com, quer ir comigo? Com um cara que é o melhor é. cara do Brasil Vamos comigo? Aí o Thiago me mandou uma mensagem Paulo, vou comprar o um ingresso aqui, você quer ir também? Eu falei, claro, é não, não. Que eu tô... Primeiro rolou uma ameaça. É. Falou, cara, se for esses cursinhos vagabundo, <risos> você tá ferrado depois. E aí, todo mundo ameaçando ele, ele falou: não, não. Um amigo meu falou que o cara é muito bom. Aí já jogou pro amigo dele. <risos> <risos> o meu amigo é que tá ferrado, é. não sou eu. <risos> ele falou, vamos então. Aí eu liguei pro Paulo. Aí, enfim, compramos <risos> o ingresso lá da imersão. Quando eu chego, na... eu, eu fui sem saber quem era palestrante, quem era que curso que era, eu sabia que era de marketing digital e que era 2019, e a gente ainda não tinha... Isso foi quando, mais ou menos? É, jane... é, foi fevereiro, né? Foi fevereiro de turma... 2019. É, uma turma, tá o número da turma era 42. 42 aí, aí eu... a gente precisava entender que o caminho a gente já sabia, Tá. No, no online a gente é, já, já éramos uma empresa consolidada hum. com, com resultados, a gente já vinha de outras formações empresariais, tinha processo desenhado, a gente estava bem. Você estava mais ou menos com que faturamento aí em 2019? Esse que eram era os 6 milhões mais ou menos ali, né de 6 Mas... a 7... Ah, não, é a não, desculpa, não, não. isso aí é o verdade. inicial, esse é, é o inicial, Eu já estava mais de 10 milhões. Legal. Eu lembro okay. que nós fizemos um fechamento, acho que era 11, 12 milhões de... Já estava mais a consolidado, gente, né? legal. É. É. Aí... Só que a gente engatinhava no digital Digital não, não era a nossa praia é. E aí, quando vem um convite desse não, o cara é bom o digital Vamos, vamos entender como que a gente pode escalar isso no, no digital Fomos pra lá Quando eu chego lá pra fazer a, o, o credenciamento Eu vejo lá Eu falei, você tá brincando que é Conrado Adolfo? <risos> Ele conhecia <risos> Eu falei, meu, o rei do... do... Eu conheci você, Corrado, é, alguns vídeos de gatilhos mentais Que eu assistia no YouTube E eu falei, meu, esse cara é fantástico, é top Aí eu já me empolguei Aí né? na, na fila ele te validou já <risos> te <provar> <risos> né? <risos> Eu sei que eu entendi, eu acho que 30% da imersão inteira Porque um monte é, de parte coisa, técnica ali coisa. não dava Sim, Mas saímos coisa. de lá Fomos pra Disney, né? É. A sensação é que a gente tinha voltado da Disney. Até um amigo nosso brincava lá, o Claudemir, que ele acordava é, no carro, voltando embora no domingo, duas, três horas da manhã, terminou no domingo. Eu não termina mais essa hora, mas é. na época, é bom avisar né, as pessoas fique claro. que fique claro. mas na época terminava 3 da manhã, quatro da manhã. Essa não é mais a promessa. Não é mais, não é mais a promessa. Enfim, ali a gente começou a caminhar é, para o mercado, para o digital, para online, a gente já começou a visualizar, aprendemos muito, aí compramos o Legacy, participamos de todos os Legacy. Legacy é um programa, para quem não sabe, um programa que a gente tinha, não tem mais, de cinco treinamentos ao longo de um ano, de gestão, finanças essas autoridades, né, como se transformar em autoridade de vendas avançadas e mentalidade. Então, era, era um, um treinamento a cada... Dois meses, mais ou menos. Então a gente já se conectou bastante, né, Ali? É, e nós tanto mergulhamos nesse mundo do digital junto com você, que quando veio a pandemia, é, lockdown, quarentena, né? Todo mundo fechando por 40 dias. Nós fechamos, nós não fechamos. Quando a gente viu o tamanho da encrenca que estava dando na Europa, a gente já sabia que não ia ser quarentena, que o bicho ia pegar. E aí nós sentamos e conversamos, falou, cara, a gente vai continuar aberto. Não fisicamente. Então, em uma semana, nós treinamos todos os professores para trabalhar com uma plataforma digital. É, Zoom, Meet. A gente testou algumas, a gente se adaptou mais ao Zoom na época. E em uma semana a gente converteu mais de 2 mil alunos do formato é, físico para o presencial, para o formato online. O primeiro mês foi um mês a gente só tentando reter alunos, porque o pessoal desesperado, com medo, né? saindo. E a partir do segundo mês, o Paulo falou, cara, a gente não pode ficar só retendo aluno, senão a gente vai quebrar. A gente tem que vender. E aí, a gente pegou tudo que a gente aprendeu da, da, do, do, do marketing voltado para o digital, a gente começou a colocar em prática. E foi o que nos salvou. Tanto que... Quando a gente, nesse movimento de vender as escolas próprias, a gente ficou com uma e o resto se tornou franquia, a única escola que nós ficamos foi a escola de Tabaté, que era uma escola pequena. Era uma escola que tinha cento e poucos alunos. A gente comprou com 60, 50 e a gente levou ela para 120, 115, 125, ficava sempre nessa média. Hoje é uma escola que tem mais de 400 alunos. Muito sendo que bom. nem os alunos de Taubaté hoje vão em presencial. Né? Acho que 96, 97% dos alunos hoje de Taubaté são alunos do online. Muito bom. Quer então, dizer, eles são de Taubaté, a escola tem 400 alunos, mas uma boa parte desses alunos estão pagando mensalidade do online. É, a gente tem alunos do Brasil inteiro até de fora do Brasil, mas os alunos que são de Taubaté, a maioria faz online também. Agora a gente tá fazendo esforço para tentar fazer uma de presencial. Volta. É o contrário. <risos> para a cidade, né, para fazer o um movimento na cidade. Mas aí, o que que aconteceu? Mas por quê? Ah, o mercado que tem lá, a gente entende que também é <risos> é um mercado importante. Por quê? <risos> Ó, oh, ganhei, ganhei força é agora. Que... Não, pensando aqui, eu pegaria o prédio e faria um prédio de professores e administrativo e comercial e com foca, gente foca é o que tá vendendo. É. Imagina que você tivesse um prédio que tivesse dois andares só com professores que não tem estrutura, que são da região, mas não tem estrutura em casa. Cara, vai pra lá. É, é, o, é o co-working dele o lá chega lá, tem baia, tem uma mesinha tem uma internet bacana, não tem barulho não tem cachorro latindo e tal, beleza o cara vai pra lá, e aí dois, três andares só disso, um outro andar só baia comercial só departamento comercial vendendo inside sales, vendendo, vendendo vendendo, vendendo, vendendo, outro andar administrativo, acabou acabou, fim é o Paulo ainda é mais raiz. Ele, ele curte não, esse, eu, eu esse curto, modelo eu, presencial. Eu não sei se o Conrado lembra, mas eu falei que o meu sonho Eu fui uh -huh. visitar a aquela da que e quando eu cheguei lá na, na parte comercial é bem grande, é tipo, Umas 200, é isso aí, duzentas baias lá com o pessoal trabalhando lá com as cadeiras bonitas. É isso. Bonita porque tal. hoje a barreira de aprender inglês online já foi rompida. Já. Há muito tempo. Eu não me vejo indo para uma escola, por eu faço aula de inglês, eu faço de conversação com uma nativa, né, com uma americana, que eu quero treinar muito pronúncia, né? Uhum. E cara, ela mora em Wisconsin, Wisconsin. Wisconsin. <risos> Nem sei do que é essa cidade. O, é um. É, é é, não, é um estado, né? O é um senhor, é um estado. É Estados Unidos, é. É um Estado, eu acho. Eu não acho Bom, ok. Então. <risos> que seja. Entendi, né? entendi, faz sentido. Mas acho que é um movimento natural também pra quem consegue trabalhar nesse modelo misto, né? De presencial e, sim, e online. Sim. A gente sim. tá passando por isso um pouco, né, Conda? Está. Desculpa, é um Estado. É um, é um estado, estado, estado que fica é perto de Chicago. Tá, ficar perto de Chicago. Isso, isso. Só, só pra... O Wisconsin. O Wisconsin, <risos> Wisconsin. <A> Ignorância geográfica é <risos> uma desgraça, cara. é <risos> falar. É porque a gente tá passando por isso também, né? A gente reduziu em 25%, tá? Em 25% do que a gente fazia de evento presencial antes também. Isso, é. isso, exatamente. A gente fazia evento com mil, mil quinhentos pessoas. Hoje a faz com 500, 600, é isso aí. E hoje é muito mais fácil colocar mil pessoas dentro de uma sala online. Exatamente. Em um mês a gente põe mil pessoas. É isso mesmo. Então, pagando, né pagando Então, eu é, eu pegaria o prédio Transformaria numa máquina de fazer de vender aulas de inglês é, Ao vivo, só que online Porque qual é o grande problema hoje? Eu não me vejo mais indo para uma escola de inglês Mas, nossa, mas de jeito nenhum Pegar o carro, ir para um lugar Cara, o tempo, o meu uhum. tempo, ele vale muito dinheiro hoje Não dá, não tem como Eu tenho uma boa internet em casa o que eu quero é o conteúdo para mim se tiver uma pessoa na minha frente me dando aula particular podia ser em grupo também mas eu prefiro particular para mim tá ótimo Tá Sim. ótimo tá ótimo assim é eu tenho lá blocado na minha agenda e é ao vivo aí qual foi qual é o grande o grande ponto que tem tem muita gente que vende curso gravado é. uhum. O curso gravado, as pessoas não têm disciplina para assistir. Sim, sim. Então, a pessoa sabe que ela não tem disciplina. Ela já comprou um monte de curso gravado que ela não assiste. Então, sim. ela prefere... Por exemplo, eu gosto de fazer academia com o personal. Por quê? Porque tem que ter um cara lá me esperando e eu sou um cara... que não vou deixar o cara me esperando. Eu vou lá e eu não desmarco. Eu não ligo para ele e falo, não vou. Se eu não desmarcar, eu vou. Porque eu não vou deixar o cara te esperando. <risos> então, <risos> então <você> não desmarca. <risos> eu não desmarco. O meu, meu desafio é não vou desmarcar. Por quê? Porque quando eu acordo, eu vou para a academia. Cara, o cara está lá me esperando, eu vou mudar a roupa e vou para a academia. São os, os, os, os truques mentais, né? Sim. A aula ao vivo é, cara, a aula está acontecendo agora. Tem um professor me esperando lá, eu tenho que ir lá. E quando é particular, melhor ainda, porque a pessoa realmente está te esperando. É o lance de se comprometer com a palavra, né? Você externalizou isso, por Exatamente. isso que a gente não grava aula. As aulas são ao vivo isso. e perder, perdeu. Perdeu. Não isso vai assistir É isso só. aí. Eu criaria um exército de professores e vendedores dentro de um prédio que podia estar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Não importa. Por quê? Porque tem gente do Brasil inteiro e, ó, botando a lua dentro. <risos> Fica a dica, né? Pensa Você aí, gostaria. né? Fica a dica. Tá certo. Mas aí, só voltando ali rapidinho a nossa trajetória. É, na pandemia, você começou a entregar lá um monte, do, todos os cursos presenciais, você fez várias entregas é, Até para explicar, online. como a gente tinha vários cursos presenciais, para quem está escutando a gente, o que, que a gente fez? Durante o ano de 2020, a gente entregou tudo online, mas sabendo que a gente ia entregar presencial depois. 2021, entregou todos os cursos online de novo, menos o comportamental, que é muito vivencial. né E entregamos online. Em 2022 é que a gente entregou para aquela mesma galera que já tinha assistido duas vezes no online o presencial. Aí a gente entregou, a gente entregou o que a gente vendeu, que foram cinco cursos presenciais. Então a gente teve muito conteúdo e mais conteúdos online que a gente entregava além, ah, vou dar uma aula sobre tal coisa. Botava uma aula lá. As, isso aí. As lives às 8 e 8 da manhã, né? Também. Você tá... As lives, às 8 e 8 da manhã, hum. isso aí. Eu fiz um cálculo, mudando aqui de assunto, eu fiz um cálculo de quantas horas eu fiz de treinamento durante a pandemia. Só com a linha né, do ecossistema com radarador Foram mais de 900, quase mil horas Nossa é. É, a, gente, cara, a, gente, a gente botou muito conteúdo é. Porque a gente falou, cara O que a gente sabe fazer é ensinar a gente gente. eu fui <coughs> que eu estive presente, você entregou muito mais, sim, depois sim, que eu sim. não consegui participar. É, e, e aqui acho que vale ressaltar, eu como sócio do Paulo, a gente sempre teve esse padrão. Não que eu sempre tive facilidade de me comunicar, porque eu também evitava microfone, por incrível que pareça. Só que eu tomei um pau numa aula de feedback, de uma aula de oratória uma vez, que eu falei, Pô, eu não posso passar por isso de novo. Fiz curso de oratória, tal, fui e mergulhei. Aí comecei a dar palestra, aí não parei mais. Então, na nossa dinâmica, eu era o cara que tomava a frente. E, e, e nós já passamos por várias vivências empresariais. Mas a, a, o progresso que o Paulo teve... Porque o Paulo sempre teve conhecimento, mas estava preso. E, e a forma como Hoje ele externa isso Com, com a autoridade que ele faz Isso realmente O, o crédito é dele, obviamente Mas de, de vocês, né Seu, Se Conrado, porque foi aqui Que o negócio Foi, foi aqui que a flor desabrochou <risos> Digamos assim, entendeu? É, eu lembro até hoje na primeira Vez que você chamou ele de surpresa eu, eu gravei Porque ele tava sem ar, nitidamente Ele puxava eu, o ar, eu, eu falava eu um pouquinho disso. puxava o ar é, né? E assim, hoje, <risos> quando você chama... No natural. Ele pega, você tem que dar um toquezinho, ó, corta, corta, tá bom? <risos> que ele já vai numa boa, sabe? Então, foi sensacional a evolução que ele teve aqui com Legal, você. muito bom, fico muito pra feliz, mim. muito é. feliz. E aí vem o detalhe da preparação, né? Você tá lá dando a aula e eu tô anotando tudo aqui. Se o Conrado me chamar, eu já sei tudo o que eu vou falar. Legal. <risos> muito bom, muito bom. Pandemia... As escolas fecharam, vocês já estavam se preparando para o online, fizeram a migração rápido, em algum momento teve a dissolução da sociedade, vocês continuaram, beleza, agora são as nossas 13 aqui, uma você acabou demitindo o franqueado, ficaram com 12 e começaram a vender online. Quantas matrículas vocês fizeram na pandemia? Oh, o primeiro ano, fechamos o 2020... A gente abriu, é, desculpa, foi março março, que março? março, final de março. Final de março a gente passou, digamos assim, abril inteiro sem matrícula. Tá. Mas eu estudando, a gente buscando meios e aí foi que eu falei com o Tiago, Tiago, chega, a gente tem que fechar a matrícula, a gente tem que botar aluno para dentro, só tentar segurar o que a gente tem a gente vai quebrar. Eu, você estava vendo os números, né? É, então a gente tem que correr atrás e, e o modelo é esse, é o script é esse, vamos vender, vamos trazer para o Zoom, ou seja, criamos o mesmo processo do oferta irresistível, os gatilhos, então, baseado na, nos treinamentos, criamos o um modelo de venda para o online, para criar as turmas online. A gente perdeu praticamente 50% dos alunos assim, que tinham na rede, de, que foram saindo por conta da pandemia, medo, falta de tecnologia, essas coisas todas. Mas aí, no final de 2020, a gente fechou o ano de, de março, de, de abril a dezembro, com 1.520 matrículas online. E vocês tinham quantos até março? Uh, até março... Nós tínhamos mais de 2 mil alunos presenciais, né? Mas tá. é, online nenhuma. Tá, então, não. De alunos, independente se é presencial ou online. Então, é. vocês tinham mais de 2 mil perdemos ali perdemos, praticamente mil alunos. Perderam mil e fecharam ah, com 1.500. Então, vocês quase chegaram no é. que vocês tinham antes, só que com muito mais lucro, né? E detalhe, né? Quando ele fala desse número de 1.500 matrículas fechadas em 2022, vale é ressaltar, 20. 2020 foi o ano da quebra da, da, da sociedade. Ou seja, a gente saiu de 22 Verdade. unidades. vocês já perderam alunos é, na, na quebra. quebra. Exatamente. E, e esse número que ele está falando foi para um número muito menor de escolas. Porque se a gente ainda tivesse as 22 unidades a gente Com junho, mais né? gente replicando esse modelo A gente teria feito muito mais matrículas Rompemos em junho A sociedade Foi. em 2020 Boa e aí começamos o Outlier, fiz, fizemos toda aquela. Outlier, para quem não sabe, é, é a nossa consultoria, que é, a gente chama de consultoria, que é o acompanhamento de um consultor para implementar o nosso método nas empresas que são clientes nossas, e são, é um processo que tem ciclos de seis meses, tá? Então eles estavam no Legacy, e aí, quando a gente abriu o Outlier, que é esse outro programa, eles entraram no Outlier também. A turma 1 somos a primeira Turma 1. Primeira 1. É isso aí, junho de 2020, junho é isso 2020. mesmo. E tinha ações né, para ser colocada em prática E eu trabalhava para colocar todas, todas as formas de, de ações que eram definidas lá colocar em prática. Aí, indicação, dupla indicação, é, workshops. E em um deles, é, a gente, eu, eu fiz, né, na, na nossa unidade própria, porque muitas vezes o franqueado também não aceitava muito as ideias, então a gente teve que mostrar que dava. Né, é, Para validar e falar, ó, aqui, ó, deu certo. Deu certo. E aí, eles vinham, ah, o que você está fazendo que tá dando certo? Ah, está fazendo isso, isso, isso. Né, e... E uma delas foi uma... uma criei um workshop e, e trouxe os alunos, que foi dupla indicação, onde o aluno indicava e ganhava, e o indicado também ganhava uma, um, um desconto. Foi uma ação que foi criada lá naquelas trilhas que tinham, a, a, ainda na época, tinha uma aula terça-feira, né? Não tinha o consultor dedicado, tinha a verdade, trilhas, não tinha ainda, é né? verdade. Né? Tinha só as trilhas. Tinha só as trilhas. E só numa ação, ela deu, gerou, acho que 60 e poucas matrículas. Foram 600 indicados e dos 600 indicados, a gente fechou 60 10%. É. Muito bom. 10% de fechamento. Então, aí o resultado começou a acontecer. A gente já entendeu os, como que funcionava o, o online e, lógico, aí... Tem as dificuldades, óbvio, mas a gente começou a operar e hoje a gente trabalha é, a escola nossa própria de Taubaté. Tem mais de 400 alunos que saíram ali de todo um trabalho feito. vocês então, têm tem estudos. uma escola, né? Que é a Taubaté. É. E compramos uma segunda agora no, no, no litoral, em São Sebastião, que era a franquia. A gente comprou 50%. Tá bom. E vocês pretendem replicar o modelo de venda do online nessa escola também ou ela vai ser presencial? Sim, também. Não, lá também tá. já tem presencial. Tem online também. Ou seja, e, e aí a franqueadora ficou com 50% vocês ficaram com 50%? Foi isso? A franqueadora, desculpa, a franqueada. Isso. Tá, a franqueada, franqueadora e franqueada, sócios agora, 50% isso, cada um. Isso, exatamente. Então, deixou de ser uma franquia, na verdade, virou um modelo outback. É, é ela ainda está operando como uma franquia, mas nós temos 50% dessa franquia. Tá bom. E a gente está na gestão agora. Porque Entendi. o franqueado, o perfil dele é um perfil de showman. Focador, é, né? Dá aula muito bem, é um, um comercial, vende muito bem, mas é, é, tem problemas de gestão. Então, a gente entra mais forte na gestão. Excelente. E tem outros franqueados que também têm gestão mais fraca e são professores melhores? Tem. Você tem, tem o perfil contrário disso, você tem esse perfil. A gente tem é, esses, esse mapeamento dos franqueados. Entendi. Por quê? O que deu certo em vocês foi Tem um gestor e tem um professor uhum. Só que vocês hoje Como deu certo, vocês dois Vocês têm uma expertise na, No método pedagógico E uma expertise na gestão Então se vocês mapearem Os franqueados e falarem Esse cara aqui é um bom professor, mas é um gestor ruim Esse cara é um gestor bom, é, é um gestor bom Mas é um professor ruim Vocês conseguem entrar de sócios Só que com a parte certa Aqui a gente vai cuidar de gestão Aqui a gente vai cuidar de, vai cuidar de método é, é, uma, é uma das ideias Interessante De repente se... até entre as escolas talvez né. Hum? Entre, entre, as entre as franqueadas Porque uma franqueada né? que tem a parte de gestão Outro tem a parte é isso de Junta as duas, eles acabam tendo duas escolas Cada um E as duas funcionando, uma na parte técnica e outra na parte Exatamente, gestão. eu acho uma excelente ideia Porque vocês é, já sabem qual é o franqueado bom e qual não é, e em qual área que ele é bom, e vocês conseguem ir para um modelo Outback, mas agora já um passo à frente, que é conhecendo no que que aquela pessoa realmente é boa. Muito interessante, esse muito interessante. Foi, essa, esse é um dos passos que que a gente pretende dar. Muito legal. E daí, imagina vocês centralizarem a venda. Porque o que que eu faria? Eu faria o seguinte, eu centralizaria a venda, como é uma expertise muito grande de vocês, no prédio, com aquele galpão de 200 vendedores. <risos> e centralizaria back office, a parte de gestão, então financeiro e etc. E naquela franquia que tivesse um professor muito bom, cara, ele é o showman. Naquela franquia que tivesse um gestor muito bom, beleza, o back office poderia ficar com ele também dividido ali. Mas eu sempre centralizaria o financeiro. Que quem manda no dinheiro, manda no negócio. Eu sempre centralizaria o financeiro. Tá? E, e aí, bicho, vira uma, uma outra história. Porque uma vez que vocês têm a centralização do comercial, vocês conseguem alavancar qualquer franquia, principalmente fazendo venda no online. Em que, ah, então você, franquia tal, a gente vai começar a fazer vendas para você entregar. Então são os professores que você vai gerir que estão aí. E aí, cara, escala porque fica muito mais fácil você ter um sócio minoritário que vai ganhando percentuais ao longo de 3, 4, 5 anos de trabalho, que ele pode sair de 5% para 50% a partir da entrega dele na área dele e vocês assumem o comercial e a gestão. E aquele cara dali, e uma parte da gestão e aquele cara faz a gestão ou o método na, na unidade dele. Sim. Tá, tô pensando alto aqui, mas é, é um bom modelo. É um bom modelo. Porque agora com a online, bicho, você uhum. pode vender para brasileiros nos Estados Unidos, para brasileiro na França, para na fez. Itália. É pegou pegou regiões dos Estados Unidos, que tem muita concentração de brasileiro, e você começa a anunciar lá. Inclusive, já, inclusive em Boston. É, Boston tem 400 mil brasileiros lá. E muitos não falam inglês. Uhum. Eu falo Sim. ali... Nossa, aquele inglês. Eu, não... eu passei por isso. Quatro anos morando na Inglaterra. O que eu conheci de brasileiro que não sabia falar inglês não é tá escrito. Aí. O cara nem tenta, né? O cara vive só ali no meiozinho do é, português, é. né? é aí. Uma... Muito bom, muito bom, muito bom. Acho que já passou longe é, da esquece. hora. Né? Agora, se você quiser fazer <risos> um, um longe, fechamento né? com ela. É, né? Passou longe. Muito bom. Eu acho que tem várias lições aqui do, nesse podcast aqui, de vida real, né? De, cara, o que aconteceu de fato ali. E me contem o que, que vocês diriam pra, de uma dica de cada um aqui, do tipo, isso funciona, faz isso e não faz isso, faz isso e não faz isso para cada um aqui. O que funcionou, o que, que não funcionou, o que, que você daria de dica para quem está é, escutando a gente aqui? vai Começa você lá, Paulo. Bom... A primeira dica minha seria preparação Primeiro você tem que buscar conhecimento Isso funciona É, o funciona. que funciona e o que não funciona Tipo, cara, faz isso aqui que funciona faz aqui que não, não faz isso aqui que não funciona Faz isso aqui que funciona Faz aqui que não funciona Então... O que, que você diria? Preparação, ok. Preparação é uma coisa que é necessária para qualquer coisa. Mas uhum. uma coisa mais específica, tem um cara escutando a gente que está ali, agora ele pode estar na academia, ele pode estar ali de manhãzinha, ele pode estar à noite escutando e amanhã esse cara vai fazer alguma coisa. O que, que funciona para esse cara fazer? Geralmente vamos pegar a empresa de educação, de serviço, né para não se afastar muito do, do público. Eu diria que você tem que conhecer a tua empresa, é, de verdade e você não pode Deixar... O então, que, que é conhecer é, de verdade? Por exemplo Quando uma pessoa se torna um franqueado Vou falar do meu franqueado Ele fala assim, ah não, vendas eu vou Contratar um, um Consultor, porque vocês dão um treinamento Eu vou contratar um consultor E ele vai, vai fazer as vendas e ele não, não se especializa, principalmente na área de vendas, para poder, é, caso for necessário, ele treinar o seu vendedor, ou treinar um novo vendedor, ou até, se for o caso, assumir as vendas da empresa para ela não parar. Porque empresa sem tá. vendas, eu sei que o financeiro é importante, todas as áreas são importantes, o financeiro manda na, na, na gestão da empresa, manda na empresa, mas sem vendas a empresa não vai, não vai crescer. Então eu diria que o... O, o empresário chamar vendas para ele, mesmo que ele não seja um cara tão bom de vendas, ele tem pelo menos um processo. Pelo menos ele um processo. Ele chama para ele a venda. É e tá. o que não dá certo é você não, não seguir o, o caminho, por exemplo, de, uma, de buscar liderar a sua equipe ou de formar líderes na sua equipe. Eu acho que esse que é o principal. Se você não formar pessoas dentro da empresa, você não consegue crescer. A tua ah. empresa vai ficar também... Às vezes, é contraditório o que eu estou falando, você tem que se especializar em vendas ou saber mais, mas você precisa de pessoas do seu lado. Eu só cresci porque eu tinha o Thiago do meu lado. Sim, time, sócio certo, é isso aí. Exatamente, então... O que não, e, e, às vezes, não deixar também que a sua... Só a intuição mandar. Você tem que fazer o, o pré-mortem que a gente fala, né? Que eu fiz com o Thiago intuitivamente, nós sentamos e conversamos. Eu falei, Tiago, e se não der certo daqui seis meses? E se a gente brigar? E se a gente <risos> brigar? É isso aí. E se os seus parentes ou alguém próximo, um amigo seu, falassem, pô, esse cara tá te usando? Que que você, como que vai ser isso lá na frente? Então, eu acho que é, é, é necessário essa, essa avaliação. É, mas eu acho que tem um ponto aí que é, quando você falou isso, eu achei muito legal, as pessoas vão falar que eu tô te usando. O Tiago é um cara que tem uma cabeça muito já... S, s, é, já tá formada. Sim. É. O Thiago é um cara aqui, ele tem a opinião dele, ponto, acabou. E aí, quando alguém chegou e falou: olha, esse cara tá te usando, ele já falou: falou Ok, beleza, obrigado pela sua opinião. <risos> Inclusive, o Paulo já tinha me avisado que isso ia acontecer. Tá a tudo Zizia bem. Você adora ser usado, tá tudo certo. <risos> é isso aí. Mas uma pessoa com uma cabeça um pouquinho menos formada, ela ela cai na armadilha. Porque é o bichinho, né? Que fica lá. Né? Fica ali na sua orelhinha ali, ah, ó, tá te usando e tal. E, e daí, se a pessoa não tiver uma cabeça muito firme, se ela não tiver com muita clareza de onde ela quer chegar, qual é o papel dela naquele momento, ela vai cair na armadilha. Porque uma, uma ideia se ela entra, cara, que nem aquele filme Origens né? É, origem é, né? Do, do DiCaprio lá, do. Bom, é isso, né? Origens, né? Depois que uma ideia entra, que você deixa aquela ideia entrar, que você aceita aquela ideia, e ela fica lá dentro da sua cabeça, cara, ela começa a germinar, aquele uhum. negócio vira um monstro lá dentro. É isso aí, ó. tem ideias que não podem nem entrar, não tem nem que aceitar, a ideia. cara, beleza, <risos> ok, falou, mas, meu, fica longe. É, eu, eu gostei muito disso, as pessoas vão falar que eu tô te usando, gostei muito dessa, dessa, dessa, dessa parte. Aliás, uma coisa que ficou bem clara para mim do que não dá certo é escolher sócio errado. Exato. <risos> Só a, escolha, aí. a escolha do sócio, se for franquinho, a escolha. Eu, eu também sou de avaliar o perfil. Nós demitimos é, é, franque, é, possíveis franqueados um sim, mês atrás. Sim, sim. A gente não aceitou um franqueado na rede porque esse cara, né, esse, essa pessoa vai nos dar problema. Esse Ele está entrando aqui achando que. Esse investimento vai custar caro. Vai custar caro. É isso aí, esse dinheiro fica caro, né? É isso é. mesmo. Muito bom. E você, Thiago? Vou começar pelo que, que não dá certo, para a gente terminar certo, pelo positivo. Né? É, nessa linha do que o Paulo falou, o que não dá certo é não se comunicar. Então, uma coisa que sempre funcionou. Nós temos mentalidades muito diferentes. A gente até brinca. Você assim, o oh, Paulo, concordou? Não vou concordar. Então, já deixa eu ver aqui como é que eu vou falar, porque vai ser diferente. Quando um concorda com o outro, vem <risos> a cara Ele já. só brinca, <risos> né? fala, nossa, eles concordaram de primeira, né? E mas isso que... não é ruim. Pois é. Por quê? Porque mostra outro ponto de vista pois e aí é. no final, um olha e fala: o teu ponto de vista é melhor. Hum. O que é ruim é a teimosia. Pois não concordar é. é bom. A teimosia que é ruim, que é, cara, é por ego agora eu vou ganhar essa discussão. Exato. Não, ganhar vocês ganhar. Ganhar. ganhar por ganhar. Você é. tem que olhar e falar: não, nessa daqui eu tô errado mesmo, faz muito sentido o que você falou, não consigo argumentar contra. Beleza. Que aí vai pros All Blacks: quando um perde, todos perdem, dentro do time. É assim que funciona. Se um perder, todos perdem. É, então, per... desculpa, per... interrompendo o Thiago. Quando ele tem uma ideia e que a gente a, a, ficou a ideia dele definida, acabou, a ideia é nossa. Exato, lógico. Isso certo, aí, não tem que apontar dedo pra ninguém. É isso aí, né? então, lógico. O, o, é isso o que aí. não dá errado é não se comunicar. Então, isso a gente Porque tem que. dá tem... errado, né? que não dá certo, né? Isso, é. é, é tem que se comunicar. Então, quando eu não falo, eu, eu tô chateado com alguma situação. Então, a gente sempre teve isso muito forte nas nossas relações. E agora com a Vanessa junto. Tem que falar. Ó, oh, para mim não tá legal isso aqui. Ó, oh, eu não tô gostando dessa forma que tá indo. Ó, oh, tô me sentindo assim, ó. Oh, tô sentindo que tô muito preso, aqui você está brincando do dia comigo. Pô, você faz o que você quiser, cara, como assim você está preso. Não, tá muito burocrático. Então, assim, a gente fala. Então, o que não dá certo é não se comunicar. Isso vale para qualquer relação. Né? Uma relação é, é, amorosa. Quando começa a faltar comunicação. a comunicação Você vai se enchendo o saco e não fala nada Até que chega uma hora que é, é, Sabe, a tampa ali explode Aí não tem mais o que falar Porque você já está tanto saco cheio O que você quer mesmo é que acabe a relação né? No amor, no, na sociedade E em, em qualquer coisa Então o que não dá certo é não se comunicar Tem uma frase que eu lembrei agora Que eu gosto muito que é Se você não entendeu as minhas palavras tão pouco entenderá o meu silêncio Quer dizer se tiver a comunicação e não rodou, cara, beleza, agora o contrário não funciona. Se você não entendeu o meu silêncio, você não vai ter minhas palavras. Não, você tem que falar, né? você tem que falar. Boa. E o que dá certo? E que o que funciona? dá certo? O que dá certo é manter é, a, a, a mente aberta para novas possibilidades e testar. Né? Estar aberto a testar, porque... Mas testar não significa all-in. Não. Tudo ou nada. É. Testar é validar com 10% da verba ali. Né? Exatamente, validação. Porque você pega um cara de opinião forte como eu, um cara mais incisivo como eu, eu preciso ter cuidado. Porque às vezes eu vou ser tão incisivo que eu bloqueio um sócio ou um líder de dar a opinião ou de seguir defendendo a ideia dele. Você mata o cara. Eu mato um cara que tem um potencial muito grande. É isso aí. Né? Então, de novo, a gente volta para o que a gente falou lá no comecinho, que é se conhecer. Se eu já sei que a minha natureza Natureza. é mais incisiva, é mais forte, eu tenho que saber o momento de usar essa força e o momento de segurar isso para não, não matar um, um, uma liderança surgindo. Eu aprendi isso, eu sou um cara bastante incisivo também e eu tenho um pontinho que piora isso, que eu sou um bom vendedor. Eu acredito muito na minha ideia e eu vendo muito a minha ideia. E ela pode ser uma bobagem. Ela pode ser uma, uma bobagem absoluta. Então hoje, sabendo disso, eu, eu falo a minha ideia e eu falo o que, que vocês acham e eu calo e fico escutando, antes de começar a vender a ideia, porque eu, eu criei muitas armadilhas para mim mesmo, porque eu acredito muito nas coisas que eu acredito, não acredito pouco, eu acredito demais e eu sei vender, ou seja, dava muito errado. Então, isso é importante. É o que o pessoal brinca, né? O cara vende a mãe, não entrega e o cliente sai satisfeito. <risos> é, mas é, vender a ideia é que seja uma bobagem, é. quanto melhor vendedor você é, mais maior pode ser a armadilha para você, é. né? Qual vai ser o título desse podcast? Qual vai ser o título, Gustavo? Nossa. A gente passou por tanta coisa tanta aqui, Tanta coisa, né? é. Vamos colocar aqui, Sim. vou dar uma sugestão aqui. É... Como fazer uma sociedade dar certo. Eu acho que tem tudo Ótimo. a ver com o que rolou aqui Perfeito. hoje, né? Então vai ser esse. <risos> Foi rápido Definito. essa vez. É isso. Então, um grande abraço. Nos vemos no nosso próximo podcast. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.